Quero falar para você quais são as indicações para a toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, seu nome comercial. Classificamos como estéticas e funcionais. Em relação à estética, temos como exemplo assimetrias faciais, melhorar o sorriso gengival, atenuar ou eliminar linhas de expressão e ruga. Bem, a partir de um protocolo fotográfico da análise da expressão facial do paciente, identificamos se o mesmo possui rugas dinâmicas aquelas que o paciente precisa forçar uma expressão facial para visualizarmos. A partir daí, determinamos os pontos de aplicação da toxina botulínica as rugas estáticas, que logo já visualizamos. Nesse caso, a pele precisa de uma indução de colágeno. Para melhorar esse tecido, encontramos em outras terapias, como, por exemplo, os preenchedores faciais, que também será tema de um outro vídeo. O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo nosso corpo. E uma das funções é conferir firmeza e elasticidade à pele. A partir dos 25 anos de idade, a produção do colágeno vai diminuindo, tendo uma grande queda considerada por volta dos 33 anos de idade, o que contribui para o aparecimento da flacidez, das rugas e as linhas finas de expressão. Como o Botox é usado para ocultar rugas que aparecem a partir de uma expressão facial, os preenchedores faciais vêm complementar, reduzindo a visibilidade das rugas que já podem ser vistas em rosto e repouso. Assim que aplicada, os efeitos terapêuticos têm início em 48 horas e intensificam gradativamente, onde temos a ação máxima em 14 dias. A duração do efeito é em média de 3 a 6 meses. Após esse período, ela pode ser aplicada novamente. As contraindicações seriam pacientes gestantes e lactantes. E as limitações para pacientes intolerantes à lactose e albumina, que pode ter alguma reação alérgica e vermelhidão no local. Gostou desse vídeo? Compartilhe com pessoas que gostariam de saber dessas informações. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, como também sugestões de tema para os próximos vídeos. Até mais!